E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem de Cinemas. No vídeo de hoje, vamos fazer juntos um unboxing desses posters que eu comprei do Matheus Argenta, aqui do Rio Grande do Sul de Caxias. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal, nem precisa parar esse vídeo. Dá uma subidinha na tela e faça sua inscrição clicando no botãozinho à sua direita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 Ontem nos cinemas Então vamos começar aqui o unboxing Aqui ele veio nesses tubos aqui uh, Ele é bem rígido o tubo, pessoal, então deve ter vindo muito bem protegido Bem lacradinho aqui Vamos ver o que que espera, porque realmente, pessoal, como eu faço muitas compras É... Uh, seja no Mercado Livre ou fora dele, e as coisas às vezes demoram um pouquinho para chegar, eu nunca sei o que, que eu vou receber porque eu não me lembro o que, que eu compro. Sei que tem a ver com o cinema, sei que tem a ver com o filme. Agora vamos, olha só, todos enroladinhos, olha só, pelo, pelo, assim, pelo visual parece que estão todos novos. São vários, pessoal: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito posters. Eu vou abrir aleatoriamente porque estão todos enrolados. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar. Vamos então para o primeiro deles. Vamos abrir aqui. Olha só! Olha. Exorcista! O início! Eu tenho esse filme já uh, naquela coletânea de Blu-rays, né? Do, do filme Exorcista. E agora eu tenho cartaz, pessoal, novinho em folha! Não tem nenhuma marca, não tem nada. Olha só que legal essa arte aqui do lançamento, né, de locadora, né, em DVD e na época, o VHS. O Exorcista, muito legal esse cartaz do filme tentar mostrar aqui sem os brilhos, porque aqui nesse estúdio tem muita luz, né, o estúdio, jura, é o meu quarto. Mas enfim, aqui do Exorcista, muito legal. Mateus, olha, parabéns o estado de conservação dos pôsteres que você está vendendo, aliás, já vou recomendar e caso vocês queiram tem aqui na, na descrição desse vídeo o contato do Mateus que ele tem bastante pôsteres e tem bastante filmes também, à venda o próximo que eu também tenho na minha coleção, Tropa de Elite 2, novinho novinho, todos são de lançamento de locadora né na época já que já tem DVD e VHS e DVD e Blu-ray também tropa de Elite 2 com Capitão Nascimento em destaque nosso querido Wagner Moura aqui tentando enquadrar aqui na câmera para vocês verem muito legal essa arte do filme tropa de Elite 2 não recomendado para menores de 16 anos Seguindo, pessoal, como eu falei, eles não estão em ordens, eu vou abrindo conforme eu vou conseguindo aqui. O próximo, olha só que conhecido, eu tô sumindo aqui na câmera, Pera aí, que tá meio difícil que o espaço aqui, pô. Aqui, pessoal, <risos> o próximo é aqui, já que tem o dois, também fizeram um, né? <risos> Tropa de Elite, esse é do primeiro, pessoal, do primeiro filme do Tropa de Elite, do primeiro, também com Wagner Moura, lógico, e o cartaz de locadora do Tropa de Elite 1, lançado pela Universal, dirigido por José Padilha. Tá aqui, Tropa de Elite 1, o primeiro, que depois a Universal lançou em, em Blu-ray e também em DVD. Uh, também tem aqui o logo da Universal e falando Universal uma das franquias de maior sucesso da Universal é o Jurassic Park olha só o inglês a criatura Jurassic Park então o Matheus olha só tô todo atrapalhado aqui mas aqui é sem cortes o Matheus me vendeu esse cartaz aqui duplo na verdade ele não é duplo ele é frente e verso do lançamento do terceiro filme do Jurassic Park uh, para as locadoras veio em VHS DVD e o cartaz veio impresso frente e verso Pessoal, vocês escolhiam como queriam né divulgar o filme na locadora muito legal o estado dele também tá ótimo vamos levar em conta que esses filmes são todos antigos principalmente esse aqui né pessoal e o nosso querido Matheus mandou tudo em ótimo estado. O próximo cartaz, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito dessa série de filmes de terror. Eu tenho já todos na minha coleção em DVD. Olha só que legal esse cartaz. Premonição 3, pessoal. Aquele poster. Aquele Premonição da Montanha Russa, famosa. E olha só que legal a arte desse cartaz aqui. Lançamento também em vídeo da Play Art. Olha só que máximo, pessoal, é. Esses cartazes aqui do Premonição, eu gosto da arte que sempre tem caveirinha nas vítimas. E esse não é diferente, eu vou virar de cabeça para baixo. Porque existe uma versão dele dessa forma. Com as pessoas aqui, no caso as vítimas. Um pouquinho antes da morte delas, todos os personagens desse filme estão aqui nesse pôster legal bem colorido Vou tentar virar contra-luz aqui Premonição 3 muito legal esse tom de azul aqui misturado com o preto e se tem o Premonição 3 é óbvio eu tô fazendo uma maior bagunça aqui pessoal tô fazendo esse vídeo rapidamente para vocês não ficarem sem vídeo essa semana tá bem complicadinho aqui a minha agenda, depois eu junto, <risos> premonição 1, pessoal, olha só que legal, novinho, esse força também, é bem difícil, é bem chatinho de encontrar, premonição 1, esse aqui também é a versão de locadora, é igual ao de cinema, praticamente a mesma coisa, mesma arte, olha só que legal, o premonição 1 também, com aquela arte das caveirinhas, Uh, temos chão William Scott quem se lembra do American pai e falando American pai aguarde que daqui né daqui não é um vídeo especial mas nesse lote veio do American pai também tem um Soya e o resto do elenco eu não me lembro agora mas lembrarei em outro momento que esse vídeo já estiver no ar muito legal premonição um que foi lançado pela nossa saudosa playart afinal arte acabou, acabou pessoal Faz tempo que eu não vejo lançamentos deles aqui no mercado Nem em Blu-ray, nem em DVD Mas ficou as lembranças Aqui ó, Lenda Urbana 2 Olha só que legal Também lançamento da época DVD e VHS Lenda Urbana 2 Muito legal, o estado dele tá perfeito uh, Também de lançamento de vídeo, né? Tem a, esse splashzinho DVD e VHS. Eu tenho ele em DVD apenas, não tenho VHS. Seguindo a área de terror, não podia faltar uma das séries, digamos assim, mais famosas de, de filme carnicento. Jogos Mortais. E esse aqui é o cartaz do primeiro filme, aquele brancão com o um pedaço da da mão aqui em destaque da saudosa Helicatel Paris Filmes também disponível em VHS e DVD esse aqui acho que é mais fácil mostrar porque ele não, o branco não reflete tanto. olha só pessoal a arte do Jogos Mortais disponível em na VHS e DVD esse aqui não foi lançado em Blu-ray e para finalizar, como eu tinha mencionado a American Pie, o cartaz caiu no chão. Esse aqui pessoal, American Pie, o casamento. Por uh, curiosidade, eu já tenho esse cartaz aqui na minha coleção, só que é a versão de cinema. E esse daqui, eu acredito que seja para vídeo. Ele vem num formato diferenciado, então achei legal ter também na coleção. O formato é grandão e esse aqui é reduzido. Não sei onde eles aplicavam esse material. Mas achei bem curioso. Nunca tinha visto nesse tamanho, pelo menos não pelo Universal. Então é isso. O que vocês acharam dessa pequena, pequeno lote de posters? Coloque aqui no, nos comentários desse vídeo. Os contatos do nosso querido... Uh... Peraí. Desculpa aí, Matheus, <risos> os contatos, nosso querido Matheus Arjeta, tá aqui na descrição do vídeo, Entre em contato com ele, ele tem bastante posters, bastante cartazes, pelo que vocês viram, tá tudo em ótimo estado, ele tem muito material, acho que me parece que ele tem mais de 400 uh, cartazes à venda, então vale a pena, também tem filmes em DVD, em VHS, e o que vocês acharam? Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito, olha, vai ajudar bastante o canal. Se vocês clicarem no botãozinho aqui à sua direita e fazer a inscrição. Ativar o sininho para ficar por dentro de tudo quando vier outro vídeo, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos, com os cinéfilos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem bastante vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá!